Segura a emoção. Vem pra cá. Você gosta, né? Eu sei que você gosta. Ai, ai. Não tem como segurar a emoção. Não? Não tem. São 500 reais. Passa pra cá. 500. Crime ao vivo no TV... Passa pra cá. Mari Verdão, chegou Oi. a hora de fazer a entrega do prêmio Só Anda Pé Quem Quer? O antepenúltimo... O antepenúltimo. Vai acabar. Vai acabar. Ah. E você não participou. Mas dá tempo. Mas dá tempo. Só que esse daqui é Tem da Adriana. a dona. Tri ah, pode vir aqui. Por pode favor. chegar pra cá. Ela veio acompanhada com a segurança. Veio. Por favor, Mari. Pode vir pra cá. Por favor, Mari. Aí. aí. aí. Todo, Todo mundo, mundo aqui. Ana Luísa quer vir aqui? Quer ficar aí mesmo? <risos> tá com quer? vergonha, Tisrael. Ah. Ô, oh, meu Deus do céu. Adriana. Onde é que você participou? Como é que foi? Onde, qual o comércio? Na Stop Car. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Na Stop Car. O que você foi fazer lá, na Stop Car? Consertar o carro. Ei, meu Deus. E gastou muito? Pouquinho. É? Agora dá para recuperar. Ó, oh, já deu a dica, hein? Olha só, Adriana, são 500 reais. Você é a antepenúltima ganhadora desta promoção que está aqui na TVC desde janeiro, né, Israel Espíndola? Desde janeiro. Desde aqui, janeiro. nosso muito obrigado por participar. E eu já te pergunto, você imaginava ganhar aqui então? Não, não imaginava, foi surpresa. <risos> Estou muito feliz. bingo da igreja? Já, bingo. Bem... Olha, Olha hein, já tem hein, sorte. É uma, é uma carreira, assim, com vários prêmios. O currículo de prêmios está tá on. on. Muito bem. Bom, Vamos tá entregar, aí, então? Favor. Vamos lá, então. Olha só, segura aqui comigo. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, Ai. 400. Tá bom, obrigado. A pergunta ah. é, você gastou mais ou menos de 500 reais? Mais. Mais de 500 reais. 450, 500 reais pra você. Suavizou a despesa, né? Obrigada. Deu uma amenizada Verdade. na despesa, não é mesmo? Verdade. Porque é sempre bom, a gente tem uma despesa uma despesa surpresa, é. e aí vem aqui então, deu aquela amenizada. Verdade. Não mas resolve, olha, mas dá uma amenizada. Eu não Verdade. sei não, como é. ela não tava contando com essa grana, foi dia das mães, domingo. Ganhou presente? Entendeu? Ganho ganhei, presente. ganhei presente. Mais um presente <risos> pra ela. Mais um presente. <risos> Adriana, muito obrigada. Obrigada viu? Eu. Quer mandar um abraço? Continue participando e pode ficar à vontade pra mandar abraços. Um abraço pro meu Guilherme, que tá em casa, meu filho. Guilherme, Guilherme um abraço Guilherme. pra você. Um e abraço. esse vai ser destinado pra nossa viagem de nossa. férias. Olha, é? que delícia. Agora em julho? Em agosto, oh. esperar, esperar as feiras do papai. Muito bem. o nome do marido? Eliezer. O Eliezer. Eliezer, um abraço. Obrigada. Muito obrigada. Adriana, pode sair por aqui. E Ana Luísa, não quer mandar um abraço? Manda um abraço? Não? Não. Oh, meu Deus, tá com vergonha. Adriana, obrigado, tá? Obrigada eu. Você ainda continua concorrendo à bicicleta elétrica. Oh, que ótimo. Dos 500, tá fora. Mas da Bike Elétrica, sexta, dia 26 de maio a última bicicleta a gente a já última? pensou é, quem eu venho buscar eu venho buscar a com Luísa. certeza Adriana <risos> pode ser por ali muito obrigada obrigado, tá bom? obrigada Adriana ai ai dona Maria mais um mais um prêmio mais um prêmio entregue, entregue. e ao mais vivo. uma semana